Ler coisa de criança, ler coisa de adulto, não tem nada a ver com a sua maturidade. Assim é a forma como você lê. Eu não leio esse livro como leria quando eu tinha 12 anos de idade. A gente tem tanta coisa que falar, né? Eu pensei em falar em de onde vem as histórias. Vou até colocar um artigo que fala sobre vários tipos de é, fontes de história, vamos dizer assim. É, aqui na descrição, um artigo no vídeo muito legal de uma, de uma mulher que eu não, não lembro o nome dela agora, mas o artigo é excelente mesmo, bem legal, apesar de ser bem resumidinho. Eu decidi, então, em vez de falar de história, como eu estou com um monte de livro empilhado para comentar, comentar o que eu é li mais recente, né? que foi esse aqui, que merece ser de papel, porque é lindo o livro. Já na conta capa dele, já é, né? é cheio... Não é tão detalhado quanto o mapa da Terra-média, mas... É bonito, se você pegar, passa uma papelaria, uma livraria, dá uma olhadinha, né? ele tem umas imagens muito boas, uh. né? que é aquela ali, a Bela, tem um, uma imagem que é mais polêmica e sinceramente as pessoas fazem polêmica sem ter lido, né? as pessoas julgam essa imagem aqui sem ter lido o livro. Dá para ler o livro numa, sei lá, uma hora. Você vê esse, esse livro, né? É a bela e adormecida ali. Não vou falar em que contexto isso acontece, porque eu acho que vale a pena vocês descobrirem sozinhos. É do New Game ilustrado por Chris Ridel A tradução. Quem traduziu? Renata Petengil Já li outras coisas traduzidas por Renata Petengil, Ela é boa. E a tradução está ótima mesmo também. A história, naturalmente, é uma história, é um conto de fadas. E, cara. É diferente. Primeiro que tem a o estilo do new Gaiman, que de previsível não tem nada. E não só isso, é aquele tipo de literatura que é legal, que você tem gosto de ler pela própria literatura. E é engraçado, porque isso é uma coisa muito forte no, no new gamer Não é que seja um tratado de filosofia, uma coisa assim que você... Não é um free woman que te faz pensar profundamente em certos conceitos. Da, da nossa cultura, e da nossa sociedade, mas de alguma forma, nas entrelinhas do game, ele te faz sim pensar, te faz sim sair da tua caixa, sair da tua zona de conforto, e não por causa daquela cena ali da bela e da adormecida dando um selinho. Sinceramente, isso não é o que tem mais legal nesse livro, que vale a pena para adultos e para adolescentes. Que não sejam ainda bobos demais para achar que não pode ler coisa de criança para ser adulto. né? Ler coisa de criança, ler coisa de adulto, não tem nada a ver com a sua maturidade. Né? Assim é a forma como você lê. Eu não leio esse livro como eu leria quando eu tinha 12 anos de idade. Né? Óbvio, eu não tenho mais 12 anos de idade. Posso até, e acho que todo adulto deveria fazer esse exercício, posso até tentar imaginar como eu leria isso aqui aos 12 anos de idade. Não vou conseguir 100%, porque a gente... Não lembra tudo que a gente era aos 12 anos de idade. Tá linda essa edição, é da Rouco esse livro. Tem aqui atrás, ó. Ela era uma das bruxas da floresta uma criatura má, relegada a uma vida à margem de tudo, há mil anos. Parece a história da é Bela Adormecida, mas com a pena do New Game ela é diferente. Cara, é meio século XXI, na verdade. A gente tá precisando de contos de fada renovados, e no, fundo, no fundo a gente tem esses contos de fadas renovados. Né? Você tem o Guerra nas que eu já falei no outro vídeo, vou até colocar o link aqui. É, tem um filme de 2010, que eu acabei fazendo um post, vou colocar na descrição do, do vídeo, que é Easy A, A Fácil, que eu achava que era um filme sobre tirar nota A com facilidade, colando nada a ver com isso o nome em português é a mentira eu acho que é um pouco uma fábula moderna também em alguns aspectos o que é uma fábula a fábula tira todas as filigranas os detalhes que você coloca para florear uma história e vai direto ao assunto nesse sentido isso aqui não é 100% uma fábula É um pouquinho diferente mas é, você vê por exemplo os personagens não tem nome Nenhum personagem aqui, os jogadores têm, nenhum personagem aqui tem nome. Isso também não é um spoiler, porque sinceramente eu acho que isso não tem nada a ver com a história, tem a ver com a forma como a história é contada. Então a fábula tem muito disso, de tentar buscar justamente a essência de alguns estereótipos. E esse é o valor da fábula, é uma história direta que serve como uma representação moral de uma época e por isso que esse eu acho que esse livro tô balançando, eu acho que ele é ruim né por isso que eu acho que esse livro é, merece muito ser lido é super atual cara, fábula, eu acho que fábula é uma coisa que a gente abandonou que não deveria tem uma certa magia na na forma de contar fábulas na estrutura das fábulas que a gente não não tem de outro jeito a gente precisa meio que Buscar de novo a certa visão simples da vida, eu sei que não dá, porque a vida não é nada simples. O universo não é nada simples, até mesmo as nossas sociedades humanas não são nada simples. Mas existem alguns conceitos simples que nos ajudam a mergulhar na nossa natureza e eu acho que esse é um daqueles livros que ajuda a fazer isso. Tá aí. Se você tá vendo é, gosta desse tipo de vídeo no canal, dá um like aí, quer eu vou saber que tem mais like que os outros, vou fazer mais book, book, booklog. Se você já assistiu alguns vídeos no canal está curtindo, então é provável que você esteja curtindo o canal, então assina, você assina aqui. Aqui tem um íconezinho para você assinar. Ah, dá o like se quiser, se quiser dá o dislike, que é um direito seu. Só peço que coloque um comentário, não gostei porque... E que não seja, né, porque você é, tem uma parede branca atrás de você. Né? Quer dizer, pode criticar tecnicamente isso, mas não assim, ah, eu tenho preconceito com parede branca que vai ficar feio, né. Bye. Tanto assunto pra falar, né. Aí você vê o vídeo, você acha que a pessoa senta e faz o vídeo, né. Não pensa que ela tem que correr atrás de luz, tá uma merda, sabe. É essencial essa luzinha aqui.